Kelp NSP. Prevenção e proteção. Kelp, algas marrons, garante o funcionamento normal da glândula tireoide. Acelera a excreção de radionuclídeos e toxinas do corpo. Melhora os processos metabólicos. Satura o corpo com nutrientes importantes. É considerado pelos cientistas como fator ecoprodutor e como agente um protetor preventivo primário. Fortalece o sistema imunológico. O iodo natural na composição do suplemento alimentar kelp compensa a falta desse elemento na dieta diária. Kelp é uma fonte de 12 vitaminas naturais, A, B1, B2, C, D, I, etc., bem como aminoácidos essenciais. Ele também contém várias dezenas de macro e microelementos necessários para uma pessoa. Ferro, sódio, fósforo, cálcio, magnésio, boro, bromo, iodo, selênio, manganês, potássio, enxofre e outros. E na forma mais acessível para a assimilação rápida e completa. O que é valioso na composição do kelp? oligoelementos, iodo, vitaminas e alginatos. O importante papel do iodo foi comprovado há muito tempo. A ingestão suficiente de iodo com alimentos é a proteção da glândula tireoide. É especialmente importante no risco de ingestão de iodo radioativo. Danos por iodo radioativo ocorreram no primeiro dia após acidentes em usinas nucleares. Pessoas sem deficiência de iodo têm a maior chance de se manterem saudáveis. A profilaxia permanente com iodo é a ingestão de alimentos que contenham iodo suficiente o que é valioso na composição do kelp. Oligoelementos, iodo, vitaminas e alginatos. O ácido algínico é um polissacarídeo, uma substância viscosa extraída de algas. Sais de ácido algínico, alginatos. Os alginatos são caracterizados pelos seguintes tipos de atividade biológica. Ação antimicrobiana, supressão da atividade da flora facultativa, candida e estafilococos. Manutenção da microflora intestinal natural. Ação hemostática. Hemostático, devido ao qual são eficazes em processos erosivos e ulcerativos no trato gastrointestinal; Melhorar a função motora do intestino. O que ajuda a prevenir a constipação. Ação envolvente. Enfraquecimento dos reflexos patológicos, incluindo a dor. Retardando a taxa de absorção de glicose do intestino delgado. Ação imunomoduladora. Efeito hipolipemiante. Diminuição do nível de frações sanguíneas atrogénicas, prevenção da atroscorose. Ação antitóxica e antirradiação. Ligação eficaz e segura de metais pesados, como chumbo, mercúrio, compostos radioativos, como césio, estrôncio e removê-los do corpo. A meia-vida de alguns elementos é muito longa. Infelizmente, há acidentes em usinas nucleares. O uso de plutonio para armas também não é segredo. O homem moderno corre o risco de encontrar radionuclídeos. E este é um encontro muito provável. A lei do decaimento radioativo é o evento mais importante da ciência mundial aberto por dois cientistas. Estes são Frederick Soddy e Ernest Rutherford. Cada um foi posteriormente agraciado com o Prémio Nobel. Eles descobriram essa lei experimentalmente e a publicaram em 1903. Assim, há mais de 100 anos, a humanidade vem acumulando experiência na interação com radionuclídeos. O que esse conhecimento dá a cada um de nós? Compreender um fato simples. Todos nós precisamos de proteção contra radionuclídeos. Quer os encontremos hoje ou não, não importa. É importante estarmos protegidos. Proteção absolutamente natural capaz de absorver e remover toxinas e radionuclídeos. Kelpa é alimento e proteção. O iodo é um oligoelemento essencial para os seres humanos. É necessário para a síntese de hormônios da tireoide, que controlam o desenvolvimento e o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, regulam os processos metabólicos e fornecem produção de calor suficiente, temperatura corporal normal. Um baixo nível desses hormonios pode ter um efeito extremamente negativo tanto na condição física quanto nas habilidades intelectuais de uma pessoa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 milhões de pessoas correm risco de problemas de saúde devido à deficiência de iodo nos alimentos produzidos em suas áreas de residência. Grandes territórios são endêmicos para deficiência de iodo, com deficiência de iodo natural. Geralmente são territórios distantes dos mares. A deficiência de iodo pode ser a causa de doenças que nem sempre associamos diretamente à disfunção da tireoide. Por exemplo, fadiga crónica, estado depressivo, irritabilidade, conjunto com excesso de peso, palpitações e desconforto no coração, colesterol alto, constipação, pele sem brilho, cabelos e unhas quebradiços, intolerância ao clima frio-úmido, extremidades constantemente frias, resfriados frequentes. Tudo isso pode ser consequência da deficiência de iodo na dieta. Iodo suficiente pode ser obtido tomando alimentos iodados. Por exemplo, sal. Se compararmos os efeitos de tomar kelp e sal iodado, é óbvio, com kelp você obtém pelo menos dois benefícios. Com kelp, você não precisa se preocupar em sobrecarregar seu corpo com excesso de sódio. Isso é importante não apenas para pessoas com pressão alta e doenças cardíacas. O excesso de sódio é prejudicial a absolutamente todas as pessoas modernas. Juntamente com kelp, você obtém não apenas iodo, mas também um poderoso complexo nutricional, radioprotetor e desintoxicante de alginatos, minerais e vitaminas. Baixos níveis de iodo na dieta são reconhecidos pelos cientistas como um fator de risco para a saúde da mulher. Nutrição com teor de iodo suficiente é a prevenção de muitos problemas de saúde, suporte e proteção do corpo feminino. Acrescentemos, o iodo também é útil e necessário na dieta de homens e crianças. Kelp tem atividade antitrombótica. Graças ao espectro mais rico de nutrientes, que faltam tanto na dieta diária de uma pessoa moderna, cura todos os sistemas do corpo. Afeta a contratilidade do músculo cardíaco. Previna o desenvolvimento de artrite, osteoporose, cari dentária, unhas quebradiças, cabelo. Tem um efeito geral de fortalecimento. Para senhoras que querem perder peso, kelp pode ser um grande ajudante. O papel da kelp foi comprovado na nutrição, sustentação e regulação do sistema endócrino, ativação da queima de calorias, redução do tecido adiposo. Não é nenhum segredo que nosso planeta está acumulando progressivamente resíduos radioativos. Esse tipo de poluição ambiental está afetando cada vez mais nossa saúde. O iodo radioativo é incorporado ao tecido da tireoide se houver deficiência de iodo no corpo. Com boa nutrição e boa saturação com iodo, o risco de inclusão de iodo radioativo é significativamente reduzido. O estrôncio radioativo é um elemento de vida longa que pode se acumular no tecido ósseo, causa irradiação interna do corpo. A presença de estrôncio nos solos, água. Ar, alimentos não é sentida pelos nossos sentidos. Os ácidos algínicos e seus compostos são componentes naturais da alga marinha que realmente ajudam a ligar e remover o estrôncio e outros elementos perigosos do corpo humano. Os alginatos ligam-se reversivelmente ao estrôncio e outros fatores agressivos no sistema digestivo e aceleram sua excreção do corpo. Assim, kelp impede que os agressores se instalem em nosso corpo. É assim que se manifestam as qualidades radioprotetoras e desintoxicantes das algas, que ajudaram a humanidade a sobreviver a convulsões bastante sérias. É bem sabido que na Roma Antiga, na Grécia Antiga, na China, no Japão, as algas eram comida. As algas continuam a ser uma parte importante da dieta na Ásia. Crescimento. Aquisição de novas habilidades. Educação. Desenvolvimento. Proteção imunológica. Produção de células sanguíneas. Divisão de todas as células do corpo. Todos esses processos requerem energia. E kelpa. As sinapses são pontos de contato entre os neuronios. A comunicação química e elétrica ajuda a transmitir rapidamente informações no sistema nervoso humano. São processos que requerem energia. Ikelpa. Sangue vermelho. Produzido constantemente. Este é um processo que requer energia. Se houver anemia difícil de curar, você precisa verificar a glândula tireoide. Se houver deficiência de iodo nos alimentos, há sempre o risco de anemia. Imunidade. Defesa imunológica. Requer um gasto constante de energia. Resfriados frequentes, diminuição da imunidade, a razão para verificar a glândula tireoide. Não é nenhum segredo que o câncer está em ascensão. Kelp é uma excelente proteção intestinal. A prevenção do câncer de intestino é possível. A ingestão de alginatos, que se ligam e removem substâncias agressivas, auxilia na prevenção. Se houver tais sintomas. A vitalidade é reduzida. Perda de energia. Pele seca. Problemas de memória. Dores nos músculos e articulações. Pode ser hipotiridismo. O hipotiridismo é uma diminuição da função da tireoide. O hipotiridismo não é apenas devido à deficiência de iodo. Há outras razões também. Mas a eliminação da deficiência de iodo é uma prevenção simples e eficaz. O corpo produz energia a partir dos alimentos. A energia é necessária para digerir os alimentos. A energia é necessária para a síntese de substâncias vitais. Todos os processos que ocorrem no corpo humano requerem energia. Há uma condição importante para a geração de energia. Metabolismo ativo. O metabolismo ativo é fornecido pelos hormônios da tireoide. O iodo é necessário para que os hormônios da tireoide funcionem. A deficiência de iodo provoca toda uma cadeia de problemas. A conexão entre a doença e a deficiência de iodo nem sempre é óbvia. Mas está definitivamente lá se não houver iodo suficiente na comida. Kelp é um profilático para doenças causadas por deficiência de iodo, doenças da tireoide, aterosclerose, doença cardíaca coronária. Em algumas doenças da tireoide, a ingestão de produtos contendo iodo pode ser limitada. Por favor, consulte o seu médico. Porque o Kelp NSP é a melhor escolha. As algas são cultadas da maneira mais gentil. Kelp NSP é uma substância ecologicamente correta. O método de extração é ecologicamente correto. Neste momento, em nosso tempo, a prevenção ativa é muito importante. Seja saudável. Kelp PNSP para prevenção ativa.